Desafio. Essa é a palavra que define o ConectaGov. O projeto que quer levar inovação para o setor público, melhorando os produtos e serviços prestados à sociedade. O maior beneficiado nessa história é você, cidadão. O Conecta.gov, basicamente, é uma iniciativa que nasceu dentro do Hub Minas Digital, e estamos fazendo ele em conjunto com a Prodend, que visa facilitar a conexão entre os desafios que a gente tem dentro do setor público com iniciativas inovadoras, sejam elas tecnológicas ou talvez até que não sejam mesmo tecnológicas, para que, no final das contas, cada uma das secretarias que a gente vai estar tá apoiando desse, do setor público, que elas consigam entregar um serviço melhor para o cidadão, e que os processos delas possam ser otimizados, fazendo assim com que elas tenham uma redução de vários custos e que a gente consiga utilizar todos os recursos que a gente tem à nossa disposição de uma maneira mais eficiente e mais inteligente. A ideia é que esse edital, na verdade, contenha uma série de desafios que a gente consiga ver em cada uma das secretarias que existem hoje. A ideia é que a Prodenge ao longo desse projeto, né, porque esse é um projeto de longo prazo, pelo menos de médio prazo, é, a Prodenge possa apoiar de várias formas, não só na seleção dos desafios, depois na seleção das startups, como no desenvolvimento dos os próprios projetos que vão solucionar é, esses desafios, como também posteriormente numa possível contratação dessa solução para o órgão de governo.